Beleza, pessoal, conseguimos pegar o nosso Eve. estamos aqui, de graça, sem pagar nada, a nossa Eve, né, porque aqui estamos no Moemon. Qual que vai ser a dinâmica agora? Vou recuperar meu time, pode ver, repara que tem uns rockets aqui, ó, eles estão aqui para aloprar com a cidade. Então temos duas missões básicas aqui, na verdade três. Primeira, eu vou no mercado, olha aqui, ó, esse rapazinho aqui, ó. Ah, não, não, esse aqui. Esse aqui que eu vou falar pra vocês. Três missões, três missões na cidade de Celadon. Primeiro, entra nesse prédio e fala com essa veinha, se não me falha a memória. Isso, ela me deu o chá. O chá permite eu passar naquelas partes onde os guardinhos me, me impediam. Primeira missão concluída. Ó, não reparem se vocês ouvirem gritos por aí. O povo gosta de se manifestar aqui na escola. Outra missão. Na verdade, ó, missão 1, um, pegar o if. Missão 2 pegar o chá, missão 3, pedras de evolução, missão 4, fly, missão 5, ginásio, missão 6, equipe, rocket, no cassino. Então pessoal, temos bastante coisa para fazer aqui na cidade, vamos tentar fazer. Aqui eu vou no mercadinho, esses, uh, esses ataques aqui, tirando o telha. Não são muito bons, deixa eu ver se aqui tem alguma coisa, não me lembro o que que tem Super poção, super bola, não sei o que Deixa eu só ver aqui quantos eu vou pegar, 20 é muito Eu tenho, vou pegar 14, vai ficar com 15 no inventário Super poção eu tenho 30, reviver eu tenho 30 e o resto deixa quieto Bora, próxima parte, terceiro andar, no terceiro andar o que que eu tenho pra comprar? Ah, ensinar o ataque counter, não curto Aqui no quarto que tá bacana Aqui temos as pedras de evolução Isto Temos pedra fogo Se eu quiser evoluir o Arcanine, por exemplo Vou comprar Pedra raio Para eu evoluir o Pikachu Uma Raichu, vou comprar Faltou dinheiro para pedra da água A pedra da folha também Então vamos ver o que eu tenho para vender Vou vender alguns itens vamos ver que ah, eu posso vender os, os tms que eu não vou aproveitar por exemplo o rugido rugido não me adianta semente bala também vou vender pedra tumba também vou vender golpe R vai ficar descanso eu vou vender atração eu vou vender e o ladrão eu também vou vender beleza agora tem muito dinheiro agora podemos comprar as pedrinhas que falta Compramos de fogo e raio, agora vamos comprar a pedra da água para a nossa Ive. e a pedra folha, eu acredito que o nosso Gloom evolui. Beleza, estamos bem encaminhado. Vamos subindo para os próximos andares, só para vocês acompanhar o que a gente ainda tem. O quinto andar, se não me engano é aqueles besta, que não presta para nada, deixa eu ver. É, não, esses aqui é item para aumentar status. Proteína aumenta o ataque, ferro defesa, cálcio especial ataque, zinco especial defesa e o carburante <risos> a velocidade Mas eu não vou comprar, só estou mostrando para vocês E nesse aqui, acho que é, deixa eu ver, velocidade. isso aqui é itens para ser usar durante a luta Mas eu não gosto de perder turno usando esses itens Essa gurezinha aqui, não lembro se é essa aqui ou é a outra, acho que é a menininha Cada bebida que eu dou ela me dá um item diferente então eu vou comprar aqui uma água fresca, vou comprar um soda pop e vou comprar uma limonada. Cada item que eu dou pra menininha, cada bebida que eu dou pra menininha, ela me dá um item diferente. Então vamos dar pra ela primeiro uma água fresca, com água fresca ela me dá o TM16, que é o tela clara, o light screen, é um, é um ataque de defesa, um ataque de defesa é bom, um TM de defesa. Próximo, nos dar o Soda Pop Vamos ver o que ela vai me dar com Soda Pop TM20 Contém o Salva guardia. Acho que é o Save Guardia para não Evitar problema de status Muito bem, menininha, falou antes de mim Estou com Sage, nossa, já tomou Agora vou tomar Limonada Limonada, daria esse aqui, recebeu o TM33 Que é o Reflexo Reflexão É um ataque que enfraquece o poder Do ataque físico do inimigo, show de bola São itens defensivos, né e de status, agora vamos voltar Eita, errei, <risos> buguei na escada Boa Próxima parte Fly Fly temos aqui do ladinho A gente vai subir aqui nessa parte Vamos fazer o cut Vamos andar nessa região aqui Dudu, cara, Dudu, que bonitinho Vamos pegar a Dudu Temos um Pikachu Eita Onda de choque, é, onda trovão é o que paralisa, né? Cuidar pra não morrer. <risos> ah, eu não tenho muita... muita acho que o Cavar deve tirar pouco dano. Ah, o Cavar... O, o Dodu, ele não voa. Ele não voa. Mas ele não toma dano do Cavar. Ele é um... Tipo, ele é um avestruz, né? Um avestruz não, não, não voa. Aí, ele tomou bastante dano. Vamos usar a Pokébola normal que ainda temos. Beleza, mais um para Pokédex. Dodu foi capturado... Batalhazinha em dupla. Rapdash e Ninetales. Cara, a Ninetales ficou muito bacana. A Ninetales é aquela que é cheia de cauda. A Rapdash ficou estranha, ficou muito infantil. Eu achei. Vamos trocar o Paras pelo Primeape. E o Raichu vai usar o Raio na Rapdash. O Raichu nem deu tempo. de Charizard. Então vamos usar o Quebratelha na Rapidash. E o ataque de asa também na Rapidash. Beleza, um já foi. Beleza, vamos meter a mesma combinação. Finalizamos os dois, show de bola. Aqui, temos um, vamos ver, um bom em tá, velhinho. É na casinha que eu pego o Fly. O Fly, eu vou acabar ensinando ele pro, eita, pro Charizard. Beleza, pegamos o Voar, que é o Fly, né? Quem não manja do inglês Pegamos o Fly, já compramos a pedra, já pegamos o Eevee Os Snorlax Nós ainda não podemos uh, in, Se meter com eles, vamos dizer assim Porque a gente não tem A Pokéflauta, a Pokéflauta a gente vai pegar lá Na cidade de Lavander Vamos ver o que a gente consegue fazer agora Com nossas pedrinhas Vamos descer aqui o, Nossos itens Piririm, Eita Item chave Itens, itens, desce bagulho Vocês vão ver quando eu tiver Um controle pedra-fogo Não, opa eu Achei que o <risos> Achei que o, o Growlite, se tivesse aqui Growlite, pedra-raio Pedra-raio dá no Eve Na Eve e na Pikachu Usarei na Pikachu Vamos ter uma Raichu Já tomamos com uma Raichu no ginásio de vermelho Vamos saborear a evolução, eu já aprendi os ataques bons o suficiente com o Pikachu, agora com o Raichu os status ficam maiores e cada nível ele fica, os pontos né, de ataque, defesa e periri aumentam muito mais, temos uma Raichu muito bonitinha, beleza, Pikachu virou uma Raichu, show de bola, agora temos a pedra da água, essa sim eu vou usar na Eve, a Eevee, ela é do tipo normal, eu não tenho uso com a Eevee normal E eu já tenho um Pokémon de Fogo muito bom e o Elétrico muito bom Então, nessa primeira geração, o Vaporeon é a minha sugestão Caso vocês peguem o Charmander ou Charizard tum, tum, tum, tum, tum. Vamos ver como é a Vaporeon uma, uma colegialzinha muito bacana, Vaporeon está na área e eu já tenho até um ataque para ela, que é o pulso de água, tá guardadinho ali. Pedra Folha. Pedra Folha temos Gloom. Gloom vai virar uma Vileplum. Se fossem outras versões, a, com a Pedra do Sol, a Gloom poderia virar a O Sol. Vamos lá, vamos ver como é a Vileplum. A Odish e a Gloom já conhecemos. Bioplum parece um estilo de Ficou muito bacaninha Beleza, vai ficar aí por enquanto Show de bola A pedra-fogo Nós vamos lá resgatar o White. E assim nossa Pokédex vai aumentando cada vez mais Vamos guardar Pokémon Para, eu vou aguentar mais 3 níveis né? Eu Vou guardar O que, que eu vou guardar? Por enquanto Bioplum tem mais algum que eu posso pegar. Ah, tem mais um que eu posso pegar sim. vamos pegar mais um nível. Vou guardar a Raichu só um minutinho. Vamos retirar um Pokémon. O Caterpie. Esse Caterpie. Uh, como é que eu, eu... Dá pra fazer? Eu vou soltar esse Caterpie. Porque eu já tenho uma Butterfree. Então tchau, Caterpie. Eu tenho aqui uma Widow. Eu já tenho a Beedrill. Então vamos soltar... Essa Widow, vamos liberar espaço na nossa armazenagem. Eu tenho aqui um, uma PJ nível 18. Eu vou pegar ela e vou libertar essa outra PJ. Que é nível 6, ia demorar muito para fazer ela evoluir num Pidioto. Pelo menos é mais um para a coleção. Eu já tenho um dugtrio Então essa Diglett vai para a natureza de novo. Tchau. E temos aqui, nossa Growlite, a Magikarp, Magikarp vai virar um do zundir, Butterfly, Butterfree, Dugthrill, Aekans, Onix e Mashop. Aqui o resto já, tudo que eu podia fazer por eles eu já fiz por enquanto. Então, vamos sair. Vamos lá. Temos na nossa bolsa ainda, Pedra do Fogo. Vamos evoluir o Growlite, eu não vou usar o Growlite, a Growlite, porque eu tenho Charizard, então um pokémon de fogo muito roubado no time já é o suficiente. Vamos fazer a evolução do Growlite. Tá evoluindo numa Arcanine, vamos ver como é que é o desenho da Arcanine, realmente eu não, não sei o que esperar. Que bacaninha, rapaz, a Arcanine, com um cara invocada, bacana. Vamos guardar Eu tenho em algum lugar aqui, eu vi uma Harikand Como é que é o nome da Harikand aqui em português? Doce raro, isto Doce raro, vou usar o doce raro na PJ Para forçar uma evolução E aprender furacão ah, aprende só pra, só pra dizer assim ah não ensinou nada para coitada <risos> beleza e agora temos a evolução da Pidgey para uma Pidgeotto uma Pidgeot futuramente eu posso ver no jogo mas agora neste momento vamos deixar rolando apenas o Pidgeotto e deixar mais um pontinho na nossa Pokédex e já vamos ver como é que ficou Hoje fizemos uma sequenciazinha bem bacana Beleza, Pidgeotto está na área Já foi registrado que a gente já trombou com ela em outro momento Vamos guardar nossos bichinhos de novo PC do Bill Guardar Pokémon, vamos guardar a Arcanine Vamos guardar a Pidgeotto O Paras vai ficar ali mais um pouquinho até evoluir E vamos pegar os outros dois membros do time que é a nossa Raichu E a nossa Vioplume Por enquanto né Tudo pode mudar Porque nós ainda temos Pokémons do tipo dragão Para encontrar e muitas outras coisas Beleza Vamos vazar daqui Vamos organizar o time Vamos dar aquela recuperada básica e vamos ver a Pokédex. Pokédex já está com 41. Eu preciso de 50 para o xp Share. Então, vamos parar de trovar fiado e vamos para o ginásio. O Paras, ele deve evolu Devo pegar 3 níveis com ele agora, porque o Charizard está muito roubado. Esse ginásio de planta nunca foi desafio. Em circunstâncias normais, não vai ser hoje que vai ser diferente. Bom, o Charizard tá, chega a estar 20 níveis a mais do que o próprio Paras. Olha aí, beleza. Bom, a vantagem de já estar tá paralisado é que eles não vão poder me fazer dormir nem nada. Então vamos meter bronca. Ataque de asa. Já era. Um ataque, cada um ataque do Charizard é o suficiente. Charizard ainda pegou nível 40. O Paras vai enfrentar Odish. Chega aí Charizard. Eu não vou acontecer nada porque eu já estou paralisado. Um ataque de asa de cada um vai ser o suficiente para fazer o enfrentamento. Eita, ainda acelera demais, <risos> eu não consigo trocar. Aí, Charizard ó, enrolou o Charizard, será que eu consigo trocar ele? Vamos pegar nosso Paras, vamos fazer. Se não me falha a memória, nível 22 ele evolui para Parasect. E teremos nosso Pokémon de número 42 registrado na Pokédex. Charizard já, já perdeu 22 pontos de vida <risos> em todos os enfrentamentos. Vamos enfrentar todos os auxiliares. Aí, bora. Todo mundo é nível 20 e poucos, então para o Paras é muito bom. Paras está nível 20, precisa chegar no nível 22. Acho que agora já pega nível 21. Assim que ele evoluiu eu já.. Eu, eu vou deixar ele momentaneamente no time por causa do cut. Mas assim que eu puder me livrar do Paras, eu vou me livrar. Por enquanto ele vai ser nosso Pokémon Cut. Charizard está tomando uns daninhos, né? muito mais até do que eu achei. Agora vai ser uma, uma sequência de Ivysaurus. Bonitinho a Ivysaura. Vamos lá. Charizard, vou até meter o Nossas chamas, só de por respeito a um Ivysaur Aqui não tem nada, né? Vamos enfrentar as ajudantezinhas. Execute. <risos> Fiquei curioso agora para ver como é que é a executora. Beleza, e agora acho que é... ah, agora a gente deve conseguir o nível Cupas. paras. Eu vou ter que dar uma revitalizada no meu Charizard. Facilitar o um negócio pra mim, né? Magum. Ih, acho que vai faltar um Um, um rainho de experiência O Paras Falta... Ih, faltou um risquinho, rapaz Ah, tinha um aqui perdido, eu não tinha visto Agora não vai faltar mais Olha aí, viu? Caiu a casa Meteu um ataque de asa nesse Bellsprout Paras nível 22, acredito que ele evolua agora então não vou nem forçar meus outros bichos Se cansar, Charizard, só com o ataque de asa já é suficiente Depois eu vou ensinar o Fly pra ele é, Ah, sem sanguessuga, eu amo esse golpe Pra mim né, não pros outros Beleza, Charizard já ganhou até dois níveis então Vamos pro centro pokémon Vamos revitalizar, e não evoluiu, Maldito, Vou precisar de mais um nível, sacanagem Vamos revitalizar o Surf, para quem está na dúvida, o Surf a gente aprende, a gente a, localiza ele, melhor dizendo, lá na cidade de Filcha, onde ficam os Pokémon do tipo venenoso. Bora, vamos enfrentar a líder, é, é a Erika, se não me falha a memória. Isto, Erika, Victor Bell. Eu acho que não vou ter problemas com esse ginásio, porque o meu Charizard tá muito acima. A tanguela rapaz, que legal! É tangela, né? chama de tangela. Vai alisado esse Ingrain que ele, que ele usou, ele vai recuperando a vida, drenando a energia da terra, né? A semente sanguessuga eu prefiro porque ela vai sugando a vida do inimigo. Deu é o caso também de acertar o golpe, né? Paras nível 23, será que agora vai? Não foi, rapaz! Quando é que vai evoluir esse Paras? Eu vou dar mais um nível pro Paras. <risos> Se o Paras não evoluir no próximo nível, eu descarto ele e futuramente pego um Parasect no mato mesmo. Vamos ver como é que eu estou, qual é as missões que eu já fiz. Eu já peguei o Eve, eu já peguei os itens, eu já peguei o Fly eu já enfrentei o ginásio, o que mais que eu tinha para fazer, que eu falei no início do vídeo? iv pedras de evolução, fly, ginásio, hum, sei que me esqueci de alguma coisa, acho que eu já fiz tudo para cá, ah, o chazinho, isso, o chazinho, agora essa parte aqui é do cassino, mas primeiro... Vou pegar, ver se eu consigo catar um nivelzinho aqui com, com o Paras aqui fora. O Paras não é muito forte, Mas de repente, tretando com esses bonecos aqui. Vamos ao Cut. Eu acho que o cut... Ah, fala sério, Paras. Estou tentando te dar moral aqui. Estou só me atrapalhando na gameplay, rapaz. Vamos fazer aqui de novo. Vamos recuperar o bichinho. Ah, tem aquele temos o nosso verso seeker né? então vamos vamos fazer o uso dele temos aqui nossa aquele casalzinho da rapid do esquema ah não quis né maldito vamos pra dentro então deles aqui no cassino no cassino o que, que eu tenho que fazer eu tenho que achar o rocket ali ó. estou protegendo o, o pôster, não sai assim não Hat Cage. Prime primeape Vamos dar o quebratelha. Já para Paras contra o Zubat. Um confronto mais nojento que tem. Aí Paras ganhou de alguém. Muito bem. Ele vazou. Eu achei o botão escondido e fui. Vamos tretar agora no cassino. Estamos embaixo do cassino. Né? Nós estamos no cassino. Primeiramente. Vamos deixar a função geográfica mais clara. Eu acho que agora o Paras deve... Evoluir, né, Parenhas? Senão tu paras com isso. Tá, ele aí, falta um nivelzinho. Corda de fuga, beleza, se eu tiver que vazar na capoeira. Ali é pra saídinha, mas vamos eliminar o cara primeiro. Ah, a gente tem que fazer mais uma coisa ainda com... Ah, fala sério. Onda de choque, beleza. Paras, nível 24. Baixo 27. Machop vai ser o Charizard. Tem que distribuir alguns ataques novamente. Aí, para. Finalmente evoluiu para o... Ah, parece a Velma. Parece a Velma do scooby -Doo. Tá, Vamos organizar. Bolsa. Vamos ver os itens que a gente tem. Antídoto. No Raichu. Cadê a super poção? Super Vamos usar no Raichu. Vamos usar no Primeape O Parasect eu vou usar até perder O tubo de TM Temos que usar aqui porque eu quero dar o Fly Para o nosso Charizard Vamos trocar o ataque de aço Os dois tem praticamente a mesma coisa Só que o Fly é um pouquinho mais forte Ele é em dois turnos Pulso de água Pulso de água vai para o Vaporeon ele tem um ataque de água, né? Esse se Helping Hand não faz porker nenhuma. Então já temos um ataque de água, o resto é resto. Bora! Ali por baixo não adianta ir agora, nesse momento. Temos esses negocinhos de deslizar, isso aí é muito bacana. Aí, vamos botar o cortar pra cima. Opa, rapaz, tá ganhando de gente. Opa, rapaz, tá ganhando de gente. Opa, rapaz, tá ganhando de gente, rapaz. Morreu. <risos> É, já tava bom demais, né? Parece que não, não é pra time, não adianta. Zubat já se foi, já se foi desculpador. Hatchgate já se foi também. Agora é pegar nível com os demais. Vamos organizar a lista. Vamos trocar aqui, ó. Vamos botar... Por ordem que eu quero treinar no momento. Charizard vai lá para baixo. Primeiro o Raichu, depois os demais. Bora. O raio do Raichu é meio roubado, né? Então é o ataque, é o ataque melhor dele, no custo-benefício. É muito difícil de errar. E Tira muito dano. Então, vamos. Aqui tem que ser mais devagarinho Pra a gente não se atrapalhar. Deixa eu ver se eu lembro o caminho. Primeiro, pegar o item doce e raro, muito bom. Eventualmente, a gente usa, né? Dá aquela corridinha, já que não dá para acelerar o jogo nessa parte. Aí, vamos caminhar. Aí, beleza, vamos enfrentar esse louquinho. Eu, eu acho que aqui era para ter vindo depois, né? Eu não, eu não lembro a ordem certa do. do... Eu só lembro que tem que derrotar todo mundo. Vou meter raio na cabeça de todo mundo Ah, me fez dormir, maldito. Acorda, raio Boa, nível 28 Muito bem, vai bem, vai bem Óculos escuros Éter máximo É com esse cara aqui que eu pego a chave, se não me engano, do elevador Vamos tretar aqui Onda trovão, onda choque Deixa eu cair ele... Chave, acessório Que é a chave do assessorista no caso, né? Que é do elevador Que é o elevador que vai levar a gente pro, pro Chefão da equipe Rocket Eita Agora vamos ali Naquela outra parte Vamos Opa Então é errado. Pedra da lua, muito bem A minha bonecrinha, tem um itemzinho esperando ali no início Velocidade x, isso aqui é mais pra vender, né? Bora, vamos descer Vamos pegar o caminho correto, eu não lembro se, Qual é o caminho correto Mas vamos ver se eu me lembro, é pra baixo, né? Não tem muito pra eu ir, agora o negócio é ir descendo Aí, fechou. Ó, ali tá o... Aqui tem uma saidinha. Vamos ver. Ainda tem que uma galera pra enfrentar. Vamos Vamo eliminando. Se eu não me engano, eu vou enfrentar o Giovanni. Ele tem Pokémon tipo terra e pedra. Então, o Raichu, é melhor eu já gastar tudo que eu puder. Pra ele evoluir agora. Depois ele vai acabar se tornando inútil. E até uma briga boa pro Vaporeon. Vou gastar meus Temi mais forte. Não vou nem deixar chance pro azar. Ih, acabou. Foi eu falar, acabou. Tem algum item pra pegar aqui? poção, Tá, já tretei com todo mundo. Agora é elevator. É o quarto andar, se não me engano. O quarto andar, vamos subir. Ah, tem que enfrentar os guardinhas. Derrotando os guardinhas. Ah, acabou... Ataque elétrico. Vamos usar o cavar, né? que ele é o recurso que a gente tem. Quando a gente não tem opção de ataque elétrico. Sandslash, Sandslash não adianta. Tem que ser um Pokémon tipo água. Nossa Savaporeon pr de primeira já ajudou muito. E temos o Ekans. O e vai meter um cavar aqui, ele já resolve parar na UE. Vamos usar aqui o outro. Ekans, cavar já resolve porque ele, temos vantagem. Censuro vai de Vaporeon. Tá aqui de água, muito bom. Agora vai vir Arbok. Arbok contra o Raichu resolve. Nossa, que bacana. A Arbok é tipo uma, uma jasmine <risos> uma jasmine da vida. Uma odalisca, alguma coisa assim. Raichu nível 30, muito bom. Agora vamos pra cima do Giovanni. Não vamos nem dar chance, não precisa recuperar, não vamos nada, rapaz. Onix, vamos de cavar. Raichu ainda fez um estraguinho Vai ajudar Será que é o Raichu daqui... Ih, rapaz, agora ferrou-se Acabou meus ataques <risos> Vamos de Vaporeon Vaporeon ele é mais lento Mas já fez o estrago High Horn, cara, que bacana Raihorn, foi pro saco Kangaskhan, Kangaskhan ele é Pro Primeape É só o controle e me obedecer Nossa, Kangaskhan É estranho <risos> É tipo uma carteirinha Boa, Primeape nível 30 Meus pokémons estão nível 30, muito bom Temos aqui Silphyscope Esse Scope é para ver fantasma na torre de Lavander Que vai ficar pro próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido Fizemos todas as nossas missões Pegamos o Eve, pegamos o chá, Pegamos pedras de evolução, pegamos o Fly Derrotamos o Ginásio e livramos o Cassino da Equipe Rocket Próximo Ginásio Vamos para a Lavander conhecer os fantasminhos Muito obrigado e até a próxima